Olá, it's me, Thaye. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui com a Ana. Olá, muito Estamos muito a subir. Bom. Estamos no Palácio do Ferro, Ferro da... da Pena. Está muito quente. Ai, não, nós chegamos no palácio. Estamos a Estamos andar um monte. Ai. Ai. Yeah. Quando chegarmos aí em cima, vou, vou dizer qualquer coisa porque estou cansada. é que isto? <risos> Eu não vou falar da história porque eu não sei nada, mas estamos história. aqui. Eu sei um pouco da história do Palácio não, da Pena, não sei mal. Podemos pesquisar, calma, pessoal. O Palácio da Pena é um palácio romântico em São Pedro de Ponafim, acho que é isso. E fica numa das maiores montanhas de Sintra. Fica numa das maiores montanhas de Sintra, é um dos pontos mais altos da cidade de Lisboa. É isso. Né? isso. Foi construído no século XIX, agora é um... Foi o palácio. Ah, sempre foi um palácio. De uh -huh. Então foi tipo uma homenagem para a senhora. Uh -huh. Oh, tecaps. O meu palácio. Ah, ok. okay. Dá house tour. Tem é uma das salas de jantar. Ok. Nós fizemos alguns banquetes, mas ainda é mais para a família. Uh, e o Bougie. O meu palácio nunca te convidei. O <risos> Sala de jantar. Olha, está feita a mesa para os visitantes, Está okay. um pouco desmontado, mas não de <laughs> tá, é o lugar, o lugar, a Está agora. Estou Casa do banho. Hey people, it's me, Ana, and this is my vlog. Ok, eu invendi o vlog da Tia. Não faz mal, vocês vão me amar, vão preferir-me. Okay? Muito like, partilhem o um vídeo, tá bem? subscrevam por favor. É muito trabalho, assim, editar, gravar. Eu estou aqui, o meu braço já está a doer. Então, assim, mas enfim, estamos aqui a descer. Estamos a sair agora do Palácio da Pena. Temos alguns takes de lá, muito fantásticos. Sem assim, conteúdo mesmo top. Agora vamos para o Castelo dos Mouros e vamos ter mais um pouco de conteúdo top. Estou aqui com a Taya disse hey. hey Taya. E é isso. Beijos, pessoal. Essas descidas estão irritadas já. Está difícil. Subir até foi tão fácil. É a tua selva? Sim. Nós... <risos> Essa é a tua selva? É. Nós gostamos muito a gente. Olá, assim mesmo assim, no meio limão. Ok! Não tem muita rede, mas okay. é o objetivo é ficar um pouco afastada da internet. Oh, uau! Wow. Agora estamos a descer porque vamos para o meu vizinho. Ok. Que são os muros, ok? Ok! Vamos ao castelo deles, porque eles convidaram-nos para um almoço super fofos da partida. Agora estamos aqui na nossa selva, tudo muito bonito. Ok! se vocês estão na poluição venham para aqui para respirar um pouco de ar fresco, ok? Melhorar o ar do vosso pulmão, assim limpar o pulmão, a limpeza bem, natural, não pagam nada. Me viram, pagam sim, ok? Pagam. Ah, mas mas viu que o Cláudio mandou nos deixar aqui, mas aqui não há nenhum sinal nem nada. Como é tá tá <laughs> how do you feel, Pedro, Peter? You liking this? Não. Normal. Pedro não fala muito. É um homem de poucas palavras. Okay. Yeah. Aranhas. I don't work with aranhas. Okay. <laughs> Eu cair. caído. Não, não, não mas por que essa gira? Cuidado <risos> de algo. Não. Não. <risos> não há caminho. Não há caminho. Porque é só segui é seguir a fé. Cláudio, ah. O que tens a dizer? Epa. <risos> que triste. o É, é, é, Não, estamos na estrada. Eu já estamos na os Mouros, estamos no Castelo dos Mouros, uh -huh. foi Todos difícil chegar aqui tivemos que passar por uma trilha. Não estávamos preparados. Exato, uma trilha. Uma trilha. Não estávamos preparados para fazer uma trilha. O nosso guia turístico não, é? não avisou-nos desta, desta peripécia, mas pronto, cá conseguimos chegar e estamos É bom. <risos> Cuidado bateado. com a água, tia. Não é mentira a armadilha. armadilha para os inimigos que entravam para pegar mesma forma que nós entramos? Está é a armadilha. é mentira. é um boneco? Estás que linda. Estou tá muito, é. É. Tá fazendo. muito bonita para estar a fazer de essas de coisas. Exato. Fosse hum. dos tios. Não esquece, o não, não quero entrar. Não quero entrar. É Vamos já deixar é é de Ana, esqueci o teu vlog? Oh, meu Deus, desculpe. Eu estou Estou Tired. tired. tired. tired. tired. And angry Angry, <laughs> I don't have words to describe what I'm feeling You I'm don't? No. Okay. I've getting on a tuk-tuk I don't know And to say I Not know There's a random pool We walk in on the side of the street It's tight in here She's hungry! Estamos aqui. Estou cansada, estou com fome, estou com sono, estou com frio, estou sentindo todo Que valeu a pena andar isto tudo para ver a água. Cuidado, Tiago. Não tem areia. Está a meter mano. Olha. São cute. Sangra, batida sangra batida. está a escorrer. Já tem pena. Tiago, não corras. Não tem, eu não? Tá. Ai, sabe nunca mais? Nunca mais, sabe nunca mais. O Claudio quis fazer dessa visita ao inferno, mas não conseguiu. É, pronto, tenho que falar mais alto, pessoal, daqui a pouco vou começar a deitar. O claro, Cláudio está aqui, quase é isto de matar. Ainda estou com dificuldade de matar. Porque a minha perna está-me a doer. Está a doer a sério. Sentir muito frio. Muito frio. Está um vento. Oi, pessoal, o nosso dia termina aqui no restaurante. Termina não, acho que ainda vamos fazer alguma coisa. No restaurante, asanhas do mar. Foi muito bom, gostei muito da comida. Eu achei que foi muito basic, porque... Comi carne. Prontos, a ateia é um pouco... Sim, porque ela vem para uma marisqueira e vai tocar Eu não sei, vem para uma marisqueira um Marisco, mas... É o objetivo que né? eles primeirão quero é fazer E estamos aqui O da família está subindo Nós não temos mais forças Para qualquer tipo de escada Que possa aparecer aqui Nosso objetivo é mesmo ficar sentadinhas Até porque está muito frio aqui Está sol, mas está frio Sofia, quer ir para onde? Para casa por aqui é. Fazer o quê? <risos> Queijo é o quê? É tipo um bolo. É, um, é tipo pastel de frango. Em vez de ser a é massa folhada, é uma massa mesmo E Tem um creme, trem, um cheirozinho que é tipo queijo doce, coco. É bom queijo? Já, é, é um bolo. chama queijada. Eu comprei pastel de natas, está um pouquinho. Ah, está aí, a Ana. Mas tem que, que estivesse um pouquinho perdida. Ana! Sprinkle. Obrigada. Ah. Isso estava muito quente, então tipo, ficou assim. essa brincadeira estava muito quente. Mas talvez tá isto. Vou comprar mais. E pronto. Um beijinho. Subscrevam. Muito like no vídeo. Compartilhem o vídeo. E.